Oi pessoal, agora são 5 horas da tarde e eu ainda não consegui parar no escritório. Quanto mais abrir um laptop, o então, meu gerenciamento 100% pelo celular. Tá? Então eu vou compartilhar um pouquinho de como eu faço para gerir a frota aqui da Contelli. Vou compartilhar com vocês agora nesse momento. Tá? Há 10 minutos atrás eu recebi um e-mail dizendo que um dos nossos colaboradores chegou, nosso cliente. Essa reunião estava marcada para 5 horas, então ele chegou um pouquinho antes da hora, perfeito. E eu sei que esse mesmo colaborador ficou 1 hora e 20 hoje pela manhã num cliente nosso. Porque eu recebi o um e-mail aqui a hora que ele chegou e a hora que ele saiu. Então eu consigo até monitorar o tempo médio de visita. Né? Agora eu tenho que ficar monitorando tudo por e-mail? Não. O e-mail também, é, também serve para eu receber os relatórios de cada veículo, relatório diário e semanal, então eu configuro para receber esses relatórios no meu e-mail, para não ter que lembrar de entrar no sistema, a gente sabe que a nossa vida é corrida hoje e as informações tem que vir até a nós, né? e não a gente ir atrás dela. Além dessas questões de horário de entrada, saída, quanto tempo ficou no cliente, eu também recebo aqui e-mails de limite de velocidade ultrapassada. Então, caso algum veículo nosso ultrapasse o limite, eu recebo aqui no e-mail também. E aqui mesmo já tem um link que você clica, ele abre o mapa e te mostra o local do, do evento, ali onde foi que ultrapassou a velocidade. Então é isso, pessoal. É, eu queria compartilhar um pouquinho da nossa experiência. A gente aqui tem uma rotina bem corrida, acho que você também. Né? Quer saber mais um pouquinho? Utilize nossos consultores. A gente vai te orientar como fazer cada configuração dessa. Tudo isso é gratuito, não tem custo nenhum para você que já é cliente. E eu aguardo vocês, deixe seu comentário aqui no vídeo. Fique à vontade a forma que for mais fácil para você entrar em contato conosco. Estou aqui à disposição de vocês. Ok? Um abraço e obrigado.